E você percebeu que tem aqui alguns packs sim, foram aqueles que eu adicionei, você viu? rapaziada beleza tamo aqui estamos para mais um vídeo estamos aqui para ensinar vocês como fazer um pack de skins no Minecraft você você mesmo você que quer um pack de skins para você jogar sei lá você que grava vídeo que é youtuber sempre tem aquele velho problema de, tipo você querer mudar de skin mas não tem tipo você tem que sair do Minecraft ou lá lá na galeria, enfim hoje seus problemas acabaram meu amigo hoje você vai estar tá baixando esse app aqui primeiramente você vai estar tá baixando esse app skin pack mesh full ele de Minecraft PE enfim você clica aqui em abrir eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil e vai ter aqui vou colocar isso lá em pé aqui né porque eu não sou burro tem aqui top two stars você clica em top two stars já vou que tem anúncio por isso que eu tô até com a internet, o... internet ligada. aí você vai ver que já tem vários packs aqui de coisas tipo animais ah, só que como nós queremos adicionar nossos próprios Packs, nós vemos aqui em Mi Packs. No meu caso, eu já tentei gravar esse vídeo duas vezes e não deu certo. Então eu espero que essa vez dê certo, porque eu tô puto da vida. Então, na sua primeira vez não vai ter nada aqui, você vem aqui nesse mais. Aí você clica aqui em, por exemplo, colocar qualquer, qualquer nome, mano. Você coloca aqui, por exemplo, esse, yes, né, sei lá o que é isso. Enfim, você coloca, aqui, por exemplo, isso. Aí vai estar tá aqui, né. Vai ter esses três bonequinhos aqui em branco você clica nesse mais também tá tem o mais neles, né? clica em mais e tem aqui a ddd new skin você clica aqui em, a, nesse mais na, no boneco e vai aparecer aqui from galeria from collection que é a coleção caso você queira da coleção lá do próprio aplicativo mas tem aqui da galeria que é a sua galeria que no caso é o que nós vamos fazer hoje caso esse vídeo sei lá pegue 50 likes mano, eu tô fazendo isso porque eu tô preguiça de gravar outro vídeo, mano. Tô gravando vídeo a cada um mês aí vai ter aqui né, duas skins eu tenho você vai estar selecionando suas skins eu tenho essas duas aqui que são minhas skins para esse ano eu sempre troco de skin a cada seis meses mas eu tô decidindo trocar cada um ano que é mais fácil tá ligado enfim eu vou colocar aqui por exemplo qualquer nome, vai pedir para você colocar o novo que Dudu aí vai ter aqui a DD New Skin você pode colocar só uma duas enfim eu vou colocar mais uma aqui tem aqui essa Aí eu coloco essa aqui que já é outro Dudu, o Dudu feio. Porque o cara não tem nem bom, rapaz. Desgraça, velho, um parece um siriguejo, um caranguejo amassado. Aqui. Aí galera, eu vou usar aqui outra skin de um amigo meu que é o Arthur GG. Aí eu vou aqui Arthur, o nome dele não escreve assim, mas tô preguiça de escrever teu nome, mano. Aí vai ter aqui essas três skins, né? Você pode adicionar quantas você quiser. Mano. Você pode adicionar até 50, mais, eu nem sei porque não tem muitas skins, tá ligado? Aí para você instalar no seu Minecraft, as você vai ter que clicar aqui em install, update, skin pack. Você clica aqui, aí clica aqui em yes, o oh, louco inglês fluente mano, vai tá abrindo seu Minecraft, aí você vai fazer o seguinte mano, vai tá aqui, espera carregar né, aquela padrão seguinte, aí vai ter aqui né, seu Minecraft normal, mano. tá normal, aí você vem aqui em perfil, que é onde muda skin, beleza? É, eu tô abaixando toda hora o bagulho de notificação, é pra ver se tá gravando, né? Porque eu tô com medo de se gravar parar. Aí tem aqui, criar personagem, que no meu caso eu tirei a skin. Aí você vai estar esperando carregar mais uma vez, mano, que merda. Enfim, você vem aqui, é, nessas três skins aqui, né? Que é a skin personalizada, e tem readquirido. E você percebeu que tem aqui alguns packs, sim. Foram aqueles que eu adicionei, você viu lá no começo que eu coloquei esse nome? E tá aqui, mano, os as três skins eu consegui mudar em qualquer hora. Tem aqui a skin do Arthur, tem a minha skin feia, que tem um óculo que tem um fone de um lado e no outro não tem. Tem a minha skin de noob, que tem o fone completo. Enfim, tem essas três peças aqui. Esses outros aqui foram que da primeira vez que eu tentei gravar. Essa aqui é a, prime a minha skin normal. Enfim galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, se inscreva no canal mano, pra ajudar o canal, o canal tá quase batendo 600 inscritos E mano, eu queria bater 600 inscritos até o... até chegar no aniversário, que é dia 13 de abril, beleza? Então quem puder compartilhar o canal aí com algum amigo, sei lá, é... é... manda pro amigo, enfim... Eu fico muito agradecido, beleza? Então é nóis, mano, falou, tamo junto Um abraço, falou E é nóis, cachorro